oi pessoal então eu vim rapidinho aqui falar para vocês que agora tá mais fácil de vocês a, a se achar que nos nossos grupos tá eu tô fazendo isso em todos os grupos comecei né com o um grupo dos alunos lá da plataforma e agora fiz aqui no nosso grupo online moda pet com Sheila ferreira tá aquele grupo que é esse grupo aqui, ele é pago 35 reais a primeira parcela e depois 25 reais mensais e todo mês é disponibilizado duas modelagens lá né no grupo do whatsapp e aqui no grupo do face pra gente tá fazendo enquete pra gente tá tirando as dúvidas tá bom gente então aqui ficou mais fácil agora da gente achar as postagens ó aqui em tópicos vocês veem eu tô pelo computador tá no celular vai estar tá aqui em cima para vocês tópicos tá Aqui eu tô pelo computador, então no computador aqui, ó, tem três tópicos que eu coloquei até agora, ó, dicas da Sheila. Vocês vão em dicas da Sheila? Vai ter só as dicas aqui, ó, os artigos que eu escrevi pra vocês, né, tirando dúvida, ó, as tabelas de como... Então vai ter todas as minhas dicas aqui, tá? Aí vocês voltam aqui no tópico, aqui em cima, vamos ver aí ah, eu quero ver qual os moldes que já ganhou nas enquetes né aqui que passaram aqui pelo grupo né você principalmente para as novas né aí ah, eu queria tanto saber qual os moldes que ganhou a enquete até mesmo para mim tá adquirindo né então vem aqui ó enquetes que foram feitas esse ano né esse ano as enquetes que foram feitas esse ano só vai dar as enquetes ali ó ó oh. Modelo de junho, que é esse mês que a gente tá, né? Que ainda não fechou essa enquete aqui, mas já tá aqui nas enquetes Ó, aqui ó, esse outro modelo é do mês de maio Foi o que ganhou, foi os mais votados foram esses aqui Então esses aqui é que foram os moldes lá pro grupo E assim vai, ó, Abril, os mais votados foram esses, né? Aqui março, os mais votados foram esses Fevereiro e janeiro. Então, como vocês podem ver, ficou mais fácil. Aí eu quero. Ah, será que a minha dúvida já tem vídeo? A Sheila já tirou minha dúvida? Aí vocês vêm aqui e dão uma olhada, né? Tem as dicas, que às vezes a tua dúvida vai ser tirada numa dica. Ou na dúvida de alunos, que aqui é uma coisa mais vídeos, né? Eu gravei dois vídeos, não, três, três, quatro, cinco vídeos aqui, né? Já post, já que a gente já postou, já, o que eu, esse aqui eu gravei para Débora agora, né? Por último, então já está aqui. Então ficou mais fácil de vocês achar agora as nossas postagens aqui no grupo, tá bom, meus amores? É só vir aqui, ó, se tá pelo computador, aqui tá a, a, a todos os tópicos, né? Aqui a gente tem três tópicos. Tá bom? Aí vocês vão e clicam aqui e acham por aqui, tá? Eu tô no computador, mas se você for pelo celular, vai tá aqui em cima, tá? Você vai rolando aqui até chegar em tópicos, tá bom, meus amores? Então, é essa a dica de hoje, tá bom? Beijos!